Então continuamos com algumas definições importantes da termodinâmica Para então depois a gente entrar na discussão de, de fenômenos né? Vamos falar primeiramente nas partes envolvidas né? Vamos delimitar as partes porque é importante Primeiro o sistema termodinâmico é objeto de estudo onde vão ocorrer os processos termodinâmicos a vizinhança termodinâmica vou abreviar termodinâmico por TD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 E por fim, o universo termodinâmico, que é sistema mais fronteira mais vizinhança. Então, vou desenhar esquematicamente. A gente tem o sistema. uma fronteira e uma vizinhança.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 Não há troca de partículas, ou não a troca de matéria, mas pode haver de energia. E ele pode ser aberto.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 da quantidade de matéria ou volume do sistema. Energia, eh, volume e as intensivas não dependem da quantidade de matéria ou da escala ou do volume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 ou calor, né? Energia na forma do calor. Entre parênteses, então, entre calor do objeto mais frio para o mais quente. Mesmo que não espontaneamente. Pode. Eu boto uma lata de bebida na geladeira. Inicialmente essa bebida estava a mesma temperatura do, do meio ambiente. A bebida começa a perder calor para a cozinha, fica mais fria, continua perdendo calor para a cozinha. Então ela estava umas 2 a 20 graus. Eu boto a bebida dentro da geladeira. Daqui um pouco a bebida está a 19 ela continua perdendo calor para a cozinha, daqui um pouco ela está 18, continua perdendo calor, daqui um pouco ela está 16, 15, 14, 13, 12, 10, a, até onde a geladeira conseguir. Então o objeto frio está perdendo calor para o objeto quente. Como? Quando e como? Ou por quê? Bom, porque é mais difícil, mas. Qual é a explicação que a gente usa? entender isso. Então, o calor flui, sempre flui do objeto mais quente, de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa, espontaneamente. Não espontaneamente ele pode fazer o caminho inverso. Como? Tá? Então, imagino que a gente consiga responder isso ao longo do, do curso.